Só na manhã, acho que já até ficou frio, tanto que eu tava gravando, falando pra caramba, acho que já ficou frio. Ih, tá frio, nossa, tá frio, mano. Pô, fiquei gravando o vídeo pra caramba aí, ó, 10 minutos, aqui tá, tá frio em Brasília. a que ficou, ó, ainda ficou ruim, que eu não botei pouco açúcar. 8h06, começou o embarque agora. Então a gente tem outra coisa que o mercado de milhas me ajudou bastante, é que a gente vai viajar hoje na Gol, né? e na Gol é, eu era diamante estava previsto cancelar é, março desse ano e aí eu não sei o motivo qual eu continuei com o diamante então a gente tem acesso é, prioridade lá na acesso para embarque né embarque rápido a gente tem é, cada cada um tem acesso tem direito a três malas para poder viajar é, vou botar aqui agora a imagem aqui da quantidade de mala que a gente está viajando são caixas, porque tipo aqui em Brasília as coisas são mais baratas e a gente leva para Porto Seguro lá. E aí, tipo, são esses benefícios aí que, porra, eu paguei em 2018, no curso, 500 reais. Que, cara, nessa viagem já pagou, dezenas de viagens que eu já fiz aí, é só lucro. Só lucro, não, não é sacanagem não, não é sacanagem. é, minha esposa aqui tá de prova para confirmar, ela não tá mostrando uma cara engraçada aqui, confirmando. Deixa eu comer logo que ela quer, quer ir embora já, quer aí acabei de falar aqui que o acesso é prioritário a gente chega lá e entra e aí ela, a gente ainda vai sentar na frente, eu acho é, você não pode perder o avião hein? porque aqui é bom pra caramba e você pega e perde o tempo aqui e acaba que, que fica mais tempo aqui e acaba perdendo o voo, tem muita gente que faz isso hein? deixa eu só comer, eu vou só terminar esse cachorro quente aqui derrubei metade da, do negócio aqui e aí a gente vai embora ó, eu pedi aqui uma salada de frutas com granola mas tá bom. Nosso voo vai sair 8h45. A gente sempre vai duas, três horas antes do, do voo para o aeroporto. E para poder vir aqui na sala VIP, tipo aqui, nosso café da manhã. Ah, lá em casa, minha mãe quis fazer o café da manhã, né, sempre assim para gente. É, ela já, já é mais idosa e gosta sempre de, de mostrar carinho dessa forma. E aqui a gente pode comer bastante e tal, a gente tá acessando com o cartão do C6Bank, que eu sempre mostro ele, cara, a sala VIP aqui de Brasília é, é, é muito mais bonita do que a de, a de Doha, a de Doha lá tá é bem, bem simples, sabe, é pequena e também tava bem cheia, né, mas assim, são cadeiras simples, né, tipo, essa daqui não tinha lá e, poxa, bem, bem, bem legal uma cadeira dessa, né, ainda mais porque eu sentei aqui para fazer esse vídeo. Aí como vocês viram, eu pedi a outra coisa, eu tô com essa camisa aqui, mas já é outro dia, já lavei, tá? Então, não se preocupa não com eu só visto a mesma camisa pra, pra lavar. E quando chegar em Porto Seguro, eu vou fazer outra dessas daqui, né? Porque eu gostei também, e a propaganda do canal, né? Tem que... e outra coisa também, tem que malhar o cheipinho. Olha o peitinho como tá meio caído aqui. A mulher cobra, a mulher cobra. Então, tem que... tem que voltar a malhar direitinho, né? Tem que botar isso em prática. Porque é importante também saúde, né? Não adianta ganhar dinheiro e não ter saúde. E além da parte espiritual que a gente está devendo um pouquinho, né? Faz tempo que a gente não vai na igreja, né, irmão? Faz tempo que a gente não vai na igreja. É esse cartão que a gente está usando aqui, o do C6 para poder acessar. É, para você ter isenção de anuidade dele, que eu indico assim: você tem que. Qualquer cartão que você tenha tem que ser sem, sem anuidade. Se você utilizar ele com anuidade, não, não adianta. Você vai estar. Tá é, pagando caro assim entendeu com quatro mil reais de gasto mensal você tem 50% de desconto que vai dar em mais ou menos 42 reais 42,50 se eu não me engano a anuidade dele com 50% de desconto e aí se você gastar mais de 8 mil você vai é, ter a total isenção dele atualmente teve a modificação agora ele pontua também na Livelo então você consegue transferir os 2.5 pontos que você faz nele você consegue transferir, transferir para a Livelo, então você consegue ter promoção a todo momento, praticamente. As, que as melhores promoções são através do cartão da Livelo cartão da Livelo, não sobre o, o Clube de Fidelidade da Livelo. Botou da Azul, Latampés, Gol e, e o da TAP. Você consegue transferir com mais constância, porque tem muito mais promoções. E isso aí fez toda a diferença, botou esse cartão lá em cima para brigar com um cartão grande mesmo. O um único problema que a gente vê nele, pelo menos que eu vejo, é a quantidade de acessos ao do né? que são quatro. É, nessa viagem agora que a gente foi para Dubai, é, a gente já usou três, que foi uma em, em Porto Seguro. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui da, da sala VIP de Porto Seguro, caso você queira conhecer. Tem a de Doha, que a gente ficou e agora a gente está voltando para Porto Seguro. E, é, e aí a gente está ficando aqui na sala VIP de Brasília. Então, a gente só tem mais um acesso à sala VIP... A, utilizando esse cartão, porque são quatro acessos por ano e você pode pedir até seis adicionais desse cartão, né? E todos os adicionais também terão direito de quatro acessos à sala VIP, cada um com quatro acessos, para você ter essa média de gasto alta e de, de acima de oito mil reais por mês no cartão, para se tornar realmente interessante, válido mesmo. É, assim, eu utilizo o mercado de milhas para poder botar mai, maior valor no, na, na minha fatura, né? Porque tipo assim, eu não não dá para pegar, eu não vou gastar com coisas superflus é, até 8 mil só porque eu preciso vir aqui a sala vip então o que acontece com, com o mercado de milhas eu faço adquiro pontos né é porque o pessoal só pensa que você consegue adquirir milhas através tendo um cartão black e cada coisa que você compra pontua isso daí é a menor parte que você tem em relação a esse mercado né? então o que mais influencia para você ter é, muitas milhas, né? Você é você tem um limite alto, com um limite alto você consegue adquirir as milhas no momento correto para poder é, participar de promoções e aí você vai bonificar e ganhar muito mais milhas. Então a pontuação do cartão é, é tipo 3% do do total que você pode é, rentabilizar com as milhas. E aí a diferença é que você investindo com o seu cartão para comprar mais milhas você aumenta o teto de gasto que você tem por mês. Então vamos dizer que a minha que o meu gasto mensal seria, assim, normal, seria 5 mil reais. Então, eu só teria cinco, 50% de isenção desse cartão. Aí, como eu compro muitas milhas, né, então quer dizer que 3 mil reais é, é, seria o gasto de investimento. Porque, o que que acontece? Esses três mil que eu gasto com, com milhas, eu consigo ter o retorno de, de 15% a 30% você consegue aí ter, ter de lucro na... Na, nas suas operações se você fizer tudo com calma, tudo com tranquilidade Tudo com estratégia correta Você consegue fazer de 15% a 30% aí De lucro na, na, em cada operação que, que você tem E o mais legal de tudo é que você está é, comprando A passagem muito mais barata do mercado E você consegue vender o particular Ele também consegue economizar Vamos supor, se, se é, o seu amigo aí Não te conhecesse, vamos dizer que você já esteja No mercado de milha e sabe todas as estratégias né? Se ele precisa viajar Que muito, todo mundo precisa viajar, quase né é, e não conhecesse ninguém que tivesse esse conhecimento de milhos, né? ele iria comprar a passagem direta pelo site e ia pagar aí muito mais caro. Vamos dizer um exemplo: aí uma passagem de dois mil reais que ele fosse comprar. Ele ia ter que comprar, porque ele ia precisar viajar. A pessoa só viaja se precisa, né? E aí ele ia pagar esses dois mil reais. Se você já tivesse com todo esse conhecimento de milhos e tal. Você conseguiria vender essa passagem para esse seu amigo por R$ 1.600, R$ 1.500, e nesses R$ 1.500, R$ 1.600, você ainda teria 20% de lucro. O seu amigo economizou uma boa grana, porque ele ia comprar de qualquer jeito e você teve o seu lucro bom também pelo conhecimento que você lutou para adquirir, né? Então, é uma coisa que vale muito a pena. Aí eu vou fazer aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição. A gente tem aqui o contato do João Aragão, do Papo de Milhas, e ele deu um, um cupom de desconto especial aqui para o pessoal que, que gosta de cashback, né? Eu pensei, pô, vamos dar um, é, um cashback para quem está querendo entrar nesse mercado de milhas também. Aí ele conseguiu fazer um cupom aqui para gente, cashback10, vou deixar o link na descrição aqui. Aí você vai lá e adquire o seu curso com esse 10% de desconto aí você vai aprender tudo desse mercado vai poder acessar a sala VIP e tudo mais aqui como você viu né é que a gente tá comendo que nem é sacanagem eu não vou botar a minha imagem aqui à toa se, se realmente eu não participasse disso quem me conhece sabe que eu tô viajando ali tô fazendo tô usando todas as estratégias é claro que eu tenho também minha renda principal a parte de milhas é uma renda extra mas como não ocupa meu tempo essa questão da renda extra, eu acho muito importante todo mundo conhecer, entendeu? Porque é algo que, tipo, eu faço bem tranquilo, não ocupa meu tempo. E os benefícios que eu tenho, pô, vale, vale muito a pena, vale muito a pena. Se a Yasmin quiser falar alguma coisa aqui, ela banheira, só tá comendo. Banheira, Ó, banheira gost... Gostou do banheiro. Como eu falei, não foi mãe. a a sala de Doha é muito inferior não, do que daqui. Inferior, mas... mas também, lá em Doha são várias salas VIPs. Então, de repente, o é que a gente escolheu lá não, não era das melhores. Porque essa daqui de Brasília, sem, sem dúvida nenhuma, é a melhor que eu já fui. Melhor que eu já fui. É mais, mais legal mesmo, mais bonito. Pois é, pessoal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal para eu estar sempre postando aí informações relevantes para vocês em relação a esse mercado de milhas, cashback, cartões de crédito. Então, aqui tudo você fica por dentro desse tipo de informação. Então, valeu. Até a próxima.